Nessa semana, enquanto o pão cresce, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem aduzidos por alienígenas. Ai, eu só teve esse com a nevasca! O que, é que a gente vai fazer sem televisão? Ah, eu não estar nem aí! Ah, chega dessa barulheira e dessa bagunça! Tenho que me acalmar. Ah! Eu uh -huh. eu resolvo. E o só?